Oi gente, esse vídeo é um teste Para quem não sabe, esse vídeo é um experimento que eu quero fazer Onde esse título tem poucos caracteres do que parece Eu esqueci qual é o limite de caracteres do próprio Youtube Porém, eu vou colocar na descrição, só me lembrar né Porque eu sou o Vinícius, eu me esqueço muito o experimento desse vídeo nada mais nada menos do que tentar botar o maior nome possível num vídeo do YouTube é óbvio que eu não que tipo eu posso dar uma melhoradinha mas é os avanços oi sim você deu esse título certo este vídeo tem o maior nome que eu vou conseguir fazer Sim, incrivelmente, todo esse título que tá aparecendo para você é desse vídeo. Por incrível que pareça, eu mesmo consegui fazer. Então, então, esse é o marco histórico na história mesmo, realmente. É o maior nome que eu já vi no YouTube brasileiro. Uma conquista. Feita por mim Se vocês quiserem saber, saber um pouco mais Eu vou futuramente gravar um vídeo Se esse vídeo pegar Tipo se esse vídeo pegar Umas 50 visualizações Eu faço uma mega explicação De como funcionou Mas vou dar uma pequena explicaçãozinha Estava querendo fazer um teste de um website No Blogger, Onde ele ia fazer o maior número possível Em que ele ficava recarregando um monte de vez Tipo um relógio Aí, esse, eu tava querendo pegar o maior nome que eu conseguisse pra ter muitos caracteres, pra dar ilusão de muita coisa, só que, na verdade, são poucos. Então, eu tô querendo, sim, fazer o maior título do mundo. Sim, o maior título do mundo. Se vocês quiserem, eu vou... Se vocês quiserem mesmo, tipo assim, comentar, eu vou fazer o canal do YouTube com o maior nome no Brasil. Sim, eu vou fazer isso por vocês. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, tchau!